Oi todo mundo, bem-vindo a mais um vídeo no meu canal Hoje no vídeo de hoje eu vou fazer um vlog de limpeza Porque eu mudei, não mudei, não mudei, assim Eu vim passar uns dias aqui no meu tio porque eu tenho algumas coisas a fazer E ele conhece mais esses sítios do que meu pai, né? Então, eu tenho algumas coisas a fazer, então eu tenho aqui praticamente um quarto aqui e já dormiram aqui outras pessoas e tá em uma bagunça, esse quarto sujo, é, tá sujo, tá. Então, eu vou fazer um tour aqui para vocês verem antes, depois do outro tour, depois depois eu limpar e organizar as coisas. E aqui eu vim fazer algumas coisas aqui que é, que é novidade para vocês, mas que para mim é um sonho que eu tô a realizar. Então espero que vocês gostem e me acompanhem nessa. Trajetória grande, né? Mas o vídeo de hoje é só a limpeza no quarto Tá bem? Então não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho, comentar é, ideias o próximo vídeo Tá bem, meus amores? Então vamos a isso! Então essa... Deixa eu ver se eu consigo... Yeah. Essa aqui é a porta de entrada. Já estamos aqui dentro. Logo, virando aqui para a direita tem um espelho. Que tá sujo, sujo. Vou ter que limpar. Tem um espelho. E logo aqui, logo lá do espelho tem a casa do banho. Vamos já fazer a tour da casa do banho que tá remota. A Sanita tentei limpar ontem, porque eu precisava usar. Essas coisas amarelas já não saem. Então eu só vou limpar mesmo de novo aqui tá o box tá sem cortina não. não tem vidro mas pronto vai ficar assim Só vou ter que ter cuidado a tomar banho é... aqui o box todo sujo também vou ter que limpar isso tudo o espelho <risos> o espelho já me deram coisa de papel higiênico até aqui que eu estou usando encontrei isso tudo lá para lixo até que os dois produtos que eu comprei o desinfetante é um multiuso, mas também desinfetante E esse gel de limpeza, esse creme de limpeza. Ninguém tá me patrocinando aqui, então já, já apareceu. E yeah. é, tá aqui o bilet, coisa de prender a toalha, a janela e a porta da casa do bairro. É uma suíte. Então, logo aqui tem um guarda-roupa. Guarda-roupa que também está empoeirado. Eu agradeço mesmo pela hospedaria. E tem algumas coisas que não são minhas, então vai continuar. isso só vou recolher tudo que eu encontrar aqui e vou pôr em cima. Então eu só vou usar esse, esse espaço aqui e esse espaço, que eu nem trouxe tanta roupa assim. Não vou ficar aqui muito tempo, mais duas ou uma semana mesmo. Aqui tem criado mudo, como é o nome disso, cabeceira, né? Não, que a acho é isso, esqueci. Aqui já tá o meu computador, já fiz aqui as ligações e tudo, tem um abajur, gaveta. Aqui é minha bagunça, minha bagunça. E já troquei as lençóis da cama, mas vou tirar para poder xeringa o desafetante. Aqui fica um televisor. Acho que isso é um repetidor, ou não, não sei. Mas meu tio já vai vir ligar isso tudo. Mais uma minha bagunça, um armário... Isso não é armário. É, é armário. E aqui, aqui em cima tem outras coisas que eu vou tirar isso daí. Vou pôr aí em cima. Vou limpar porque vai algumas coisas aí. O meu tipe é que eu vou meter vocês aí para vocês verem uma limpa. Uma janela. Calma. Foca. Isso. Uma janela que eu gostei muito porque entra a iluminação aqui. E mais outra, o criado mudo. E a cama. Já tinha mostrado a cama, Então é isso, meus amores. Vamos... Começar a limpeza como eu disse. Eu não sei se já vos disse, eu fiz o almo, já fiz o almoço, porque fomos a uma mercearia aí, fizemos algumas compras, onde eu comprei esses dois produtos e compramos algumas coisas porque estava a faltar na cozinha já fiz o almoço e é isso. Agora só falta limpar aqui, eu vou limpar e vocês vão acompanhar. São praticamente 15 e 9 Não sei se dá para focar é, Vamos ver se eu vou terminar A que horas Ai, Porque sei que vai ser um trabalho grande, um, um grande trabalho Então vamos ver Depois vou, vou fazer o tour limpo Depois vou meter todos os meus filhos Limpinha, agora falta o quarto Ai, eu nem sei porque é que eu tô a filmar Porque já tô sem carga, esqueci o carregador do, do Da bateria, da câmera Tô a procurar um carregador Então só vou filmar aqui Eu vou ter as todas as coisas que estão aí Pra meter aqui em cima O banheiro depois vou limpar o armário, vou limpar aí Limpar essa banca e vou meter todas as minhas coisas, tirar esse lençol de novo, xeringar o desefetado, empurra o chão, empurra o chão e já tá. Depois eu vou filmar o depois, depois da limpeza. Oi, meus amores, voltei. pé, tô bem esgotada, esgotada, né? São 17h53, Começa às 15h tá? e tal, vou terminar agora. Agora vamos fazer o já de tudo limpo e arrumado A casa banana estava muito suja, muito suja Tive que limpar todos os esforços que não tenho aí inventa força Tá bom, vamos o tour Então Aqui na porta ficou A toalha Essa toalha aqui é mais para limpar o cabelo Porque ela é desludo bludo. É que se diz é bludo. De algodão Ai, caiu calma, calma. Ficou a minha pasta que eu uso dia a dia. A minha máscara. Quem sabe no meu quarto. Quem já viu os outros vídeos sabe que no meu quarto tem um coiso. Uma espécie de suíte na parede. Aqui eu ponho as minhas máscaras. Aqui os o espelho limpinho. Olha como tá toda acabada, suja. Eu hum. hum. já tirei os ganchos da cabeça porque já estava melhor a cabeça. Ai, meu mas eu estou cansada, o espelho está limpo, limpo, limpo, a casa de banho que deu trabalho, ou oh, se deu, deixa eu ver se a limpa dá, está acesa, então eu limpei a casa de banho, comecei daqui, vocês, vocês viram aí, comecei daqui, só que eu não consegui gravar tudo, porque ele estava ficando sem carga, como eu já disse aquela hora, Esqueci o carregador da bateria da câmera, então vou procurar um cargador da câmera. Encontrei isso na outra casa de baile que ninguém usa. Então trouxe para aqui para não molhar o chão de plástico. E ficou assim, tudo limpinho. Tudo limpo. Aqui ficou meu sabonete que eu uso sabonete preto de produtos naturais. A rede que eu uso para me esfregar. Esse balde tá aqui, porque se faltar a luz, quando a luz vai, a água também falta, então aqui tá, tem água, a jarra. Aí estão tá os meus produtos do cabelo, tubulação. É isso, quem me acompanha sabe que eu uso isso tudo. Aqui ficou, olha como tá limpo, limpinho. É, aqui ficou a escola de dentro, baixa de dente, protossolar, coisa que eu uso diariamente. Isso aqui é máscara, não uso muito, mas estou a usar Começar a usar meu creme do rosto, que eu uso para dormir Proteção é, eu uso no dia-a-dia -dia. É, Água micelar, esfoliante labial As paredes, olha, Tá tudo limpinho olha. Ah, Está cheirando de lixívia Quem diria que ia ficar feliz com lixívia? A carga está acabada de terminar rápido a janela aqui limpa, não consigo limpar a parte de fora. Aqui ficou as toalhas, toalha de rosto e toalha do corpo. Aqui ficou o meu coisa do cabelo quando for tomar banho, papel higiênico. Aqui papel higiênico, lixeira. E aí o piaçaba, bidê, que eu não vou usar para nada. Ai, carga, espera só um pouco. Aqui o guarda-fato todo limpo, limpinho, limpinho. Como, como, como, como podem como pode ver, aqui ficou as roupas Aqui não usei nada, só deixei lá os meus sacos Que ficou para a roupa suja, os sacos que eu trouxe as minhas coisas é, Aqui ficou, essa é a roupa que eu uso para dormir, bem confortável Toda a roupa que eu, vou, que eu uso para sair, roupa para dormir, roupa para treinar Aqui roupa íntima E aí ficou a bagunça que eu já encontrei aqui Aqui ficou todas as minhas coisas de trabalho é, a mãe trabalha Aqui ficam as coisas de estudo Porque eu tava em estudo Aqui ficou onde, onde vai ficar todos os cabos Quando eu não tiver a usar A cama limpinha, desfetada. Vai fazer rápido Porque a carga tá a acabar. Aqui as coisas que eu uso dia a dia Menos essas coisas só Eu uso isso toda hora menos isso. isso eu uso. As coisas que Eu também não uso muito Mas eu uso, mas não uso muito de... Aqui ficam os meus remédios Aqui, maquiagem Aqui, isso são refis é, Quando acabar o creme tá lá, isso tá aqui. Quando acabar o creme Esse aqui, quando acabar o outro produto do cabelo, gel, que eu não uso muito óculos, Aqui é a minha ring A janela, isso aqui eu não tô a usar Então vai ficar aí, com as coisas que estão tá aí dentro E a janela É isso, meus amores Terminamos aqui é isso meus amores, terminamos aqui o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar like, comentar, curtir. É, deixar esse like, comentar, curtir, é, ativar o sininho e comentem ideias para novos vídeos. É isso meus amores. Tchau, tchau!